Lembrar o pessoal aí das variônicas, que essa aqui é a número 2, pessoal que tiver interesse nela, a descrição tem tá embaixo do vídeo. E também nós tem o pêndulo. E depois nós vamos fazer um vídeo aí também, é né, semana aí também com o pêndulo. E nós tem a lasvara número 3, que é a telescópica. E aí o pessoal que tiver interesse aí no pêndulo, nas variônicas aí, entra em contato aí. E a descrição fica embaixo do vídeo. E também lembrar os amigos aí. Para não esquecer do like aí. Que só que não é inscrito no canal. Se inscrever no canal. Dá uma força aí para o canal crescer. E uma boa tarde, irmão. Mopoca. Até o próximo vídeo.